Tem outro detalhezinho também. Nós tiramos o processador, ok? Passamos a pasta térmica. Agora, para introduzir novamente o processador. Observem isso aqui, ó. Olhe os quatro pontos, as extremidades do conector do processador. Vocês estão vendo que nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto, ó tem três, tem três meio chanfrado e aqui não tem, ó, aqui é, são todos né, não é chanfrado, tem mais esse orifício aqui ó, aqui não tem, tá vendo a diferença? Né? Justamente no processador, que é para ele encaixar, olha, tá vendo, aqui não tem, não tem, tem e tem, ok? Então esse processador só vai entrar de um jeito, eu pôr aqui não vai dar certo, entendeu? Ele vai ter que estar as extremidades corretas, né? Senão ele não encaixa. Não adianta você querer forçar que ele não encaixa. Não esquecer sempre deixar a alavanca assim, né? Então, observa. Vira mais uma vez. Ó, encaixou perfeitamente, ó. Encaixou. Só tem uma maneira de ele encaixar, se não encaixou não força. não força, vamos travar, está travado, aqui ele não solta mais. Em seguida você vai pôr o cooler, né? a parte metálica do cooler, aí. essa aqui é a parte metálica, né? que também tem uma posição. Da mesma forma que você tirou, você vai colocar. E faça a sequência. Né? Eu vou fazer a sequência, depois que estiver tudo instaladinho, nós vamos pôr ele para funcionar e ver o que, que aconteceu.